É o nosso produto, Sérgio. No é, eu queria apresentar aí a nova embalagem, que não sei se você já tinha visto. Cara, fantástico, fenomenal. Então, sim, eu vou direto aqui para a coleta de dados que foi, foi feito a, a vez passada. A gente colocou muito... A gente estava trabalhando com a, a, o número de habitantes. Yeah. Então, a gente alterou usando a nossa... É, planilha né, ter recebido. Então, a gente está optando por trabalhar mais em Patinga, Timóteo e Coronel Fabriciano, já que esse mercado dessas três cidades, são as três cidades que têm um maior número de receita no mercado. Quando hum. ela está aí vendendo, por exemplo, em 626 mil, a gente está deixando de vender 600 mil, porque os outros estão vendendo R$ mil, está vendendo só R$ 26 mil. Reais. Entendi. Já em Timóteo, a gente está vendendo 346 e tá vendendo 13 mil. A gente tem 333 mil para entrar nesse mercado. E o Coronel Fabriciano, né? Ele tem 281 mil né, e estão vendendo 12. Então a gente tem mais de 268 mil para entrar nesse mercado. Esse primeiro, quarto e sexto é o quê? Tamanho de mercado? Esse daí é, é, no, é o market Share nosso. Ah, tá. Tá em primeiro lugar em Fatinga, está ah. em primeiro lugar em Timóteo. Mas você vê que o mercado está com, com valor, o preço médio está tá, tá baixo, porque, qual, o que é que vem na sua mente, mulher? Por que desse preço mais baixo? Lei da procura e oferta. No caso, quando o preço está muito baixo, é porque você está tendo muita oferta de outros produtos similares, correto? Não. Não é isso. Quais os. Quais os, os o, o mercado é composto por quê? Quais, quais os, os produtos? Nós temos o de referência. Tá. Né? Nós Entendi. temos. São os de receituário. Isso. O e, nosso produto. E. Os genéricos e os similares. Então, o genérico, o genérico. Qual que é o argumento de venda do genérico? Ser é mais barato. E aí? Por que, que você acha que está. Então, o valor médio está menor. Do mercado, que está tá falando. E não, e não do exonet. Por quê? Por quê? Aí, Aí. Que eu não, não, não sei te responder. Não sei te responder. Se você pudesse chutar assim, falar assim, cara... Eu não provavelmente. É. Não, eu não chutaria. Baseado nada. no que eu te falei, como é que é composto o mercado? O que, que significa em relação a market share? Se eu não puder ter dado nenhum, eu vou bater o olho Porque... e vou enxergar algo. Tá, eu entendi. O que eu entendo aí é que o produto de menor valor, de menor preço, é que vendeu mais. Opa, opa, por isso que ele, por isso que ele puxou a média para baixo. O opa isso. O que que tá acontecendo em Patinga, Rogério? Opa. O genérico tá vendendo mais. Olha, Tudo bem. Então, é, mas aí... Então... Aí, entra, aí entra a questão que eu perguntei a vocês. Nessa estratégia, como que eu vou matar dos genéricos, ou seja, como que eu vou estar tá entrando, né, com o valor de um remédio de maior. Aí é questão de marca, não é isso? Essa é a pergunta de um eu milhão. Tenho que trabalhar...